Olha aí, olha aí mais um react pra vocês De motoristas insanos ou corajosos, hã? Vamos lá Mas também uma estrada dessa, né? Vai vendo, vai vendo esse react aí que vocês vão ver o que, que vai acontecer Será que esse caminhão vai conseguir passar sem cair, sem virar? Vamos ver, tá com uma carga pesada ali, hein? O outro já quebrou a roda ali. Agora vem esse verdinho tentando passar. A estrada tá ruim. Cheia de buracos. O que, que tá acontecendo com esse caminhão que ele tá virando para cá? Parece que vai cair, que vai tombar. Que rua do cabronco é essa, hein? Cheia de buracos. Misericórdia do céu. Olha lá o caminhão. Praticamente quebrou ali a roda, o eixo Lá vem outro, lá vem outro ó, Ele tá indo pro buraco, o que, que esse homem tá fazendo no buraco? Ele tem que ir mais pra esquerda, ele tá quase caindo no buraco, gente E a carga tá bem pesada ali, ó Parece que vai tombar esse caminhão, vai tombar, vai tombar Meu Deus! Tombou, tombou Misericórdia do céu Será que o motorista tá bem, gente? Meu Deus Agora vai juntar uns 100 caras ali para tentar tirar o motorista de dentro Será que ele se machucou? Vamos ver, ele tá saindo Tá saindo, ó. Não se machucou não, ainda bem Ainda bem que ele não se machucou Tá saindo ali, ó Tá saindo da cabine, pronto Será que tem mais alguém dentro do caminhão? Será que mais um caminhão vai virar aí nesse buraco? Tá cheio de buraco a rua, tá cheio de buraco Por que, que esses caras não arrumam? Por que que, que esses caras também não deixam Agora complicou Agora complicou Como é que eles vão tirar? Como que eles vão fazer para tirar esse caminhão daí? Será que vão puxar com uma corda? Será que vai vir um guindaste? Vamos ver, vamos ver Pronto, agora formou um caos Formou um trânsito total ali Ninguém passa nem para lá e nem para cá Pronto, foi uma escavadeira ali para tentar ajudar. Esses caras. Eles são muito corajosos Passar numa rua cheia de buraco como essas É muita buraqueira Mas É o que tem para hoje Não tem o que fazer É a única estrada que tem Eles têm que passar por ali O problema maior, sabe qual é? É que eles carregam muita coisa Eles sobrecarregam o caminhão ó. O caminhão não está aguentando mais Eles colocam Mais do que o limite ó, O caminhão tá muito pesado isso sobrecarrega acaba virando o caminhão né? e fora que o caminhão deles lá também não anda em boas condições né olha um prejuízo dos grandes hein um prejuízo grande agora a escavadeira vai tentar tirar ali não sei o que é aquilo não dá para ver direito mas parece cimento, pedra alguma coisa assim, eu não sei eu sei que tá pesado, tá pesado o caminhão porque deu para perceber quando ele estava passando ali que estava muito pesado ó, lá vai outro, lá vai outro aí olha só, olha o tanto de madeira que tem nesse caminhão eles lotam lotam o caminhão isso é muito perigoso, a estrada já não é boa e ainda eles fazem isso aí ó, de lotar o caminhão é complicado, né? Estão sobrecarregando tudo aí. Ó, o caminhão não tem nem força, nem força para sair do buraco ali. Passou, passou. Ainda bem, ainda bem. Ele conseguiu. Vamos ver o próximo, né? Cada mergulho é um aí flash. A, a, a, a, a, a, a tru, <risos> Eita, ela vai para o buraco de novo. Por que, que eles têm que ir pelo buraco, hein? Ó, ele, ele tenta é desviar, bom, né? mas... Olha o tanto de madeira, gente Eles são loucos Olha, esse caminhão aí Tá quase virando, gente Que isso, que exagero Tem que carregar menos É tudo assim, ó, é o dia todo E a molecada aproveita pra ficar filmando ali Pra colocar na internet Tá certo, tá certo Merece até um like, né? Já vai se inscrevendo no canal Apertando o sininho, galera Vou trazer vários vídeos de motoristas insanos aqui no canal para vocês. Vocês vão adorar, viu? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto tá tudo bem. Aquele lá já virou, não teve o que fazer, que ajudaram ele lá. Vamos ver os próximos aí. Mais uma ali sobrecarregada Olha lá, olha o tanto de madeira Que esses caras estão carregando, gente Aonde vão com tanta madeira? Oh, meu Deus, vai virar Ui, ui, ui, ui, ui, ui Quase, quase, quase, quase Por pouco, hein, por pouco Quase que esse daí também virou, hein Quase, quase, quase, quase Ele teve sorte. Esse daí teve sorte. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo, galerinha. Vai apertando o sininho aí. Vai se inscrevendo no canal, apertando o sininho. Que aí vocês vão assistir vários vídeos de react aqui comigo, tá? Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Esse daí vai ficar também? Vai virar também? Uf! Salvo pelo gongo, hein? Salvo pelo gongo. <risos> lá vem outro lá, ó. Bem cheio, aquele branquinho. Apesar do bicho, chega tá arrastando. Mal tá aguentando andar. E esse povo não tem o que fazer, não, que fica o dia todo na rua filmando os caminhões passar, sair, é. Vai trabalhar, povo. Olha, conseguiu. Muito bem. É o dia todo assim. É o dia todo assim. É virando. É as rodas para cima. Ainda bem que tem uns caras lá que ajudam. Né? O pessoal ajuda. A pessoa sozinha de noite, no escuro, num lugar desse, com um caminhão... Com as rodas pra cima, misericórdia, hein? Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Esse daí também tá indo pro buraco. Não vai pro buraco não, moço. Aí. O que, que é aquilo ali atrás? Ah tá, é uma moto. Será que tem mais algum que vai virar aí? Calma aí, ainda tem muito buraco aí na pista Muito caminhão para passar Caminhão super é, sobrecarregado aí Não sei se é mantimento O que que eles estão carregando aí? Tá tudo coberto Com a lona ali, não dá pra ver o que que é Sei que tá pesado Esse daí mal consegue, mal consegue dirigir o caminhão ó. Tá forçando ali, ó Tá arrastando Ó, encrespou, encrespou. Misericórdia, gente. Dá até arrepio, não dá? Tá me dando é sono. Esses caras não passa logo, tá me dando é sono, viu? Aí, passou. <risos> Finalmente! Mais um. Os verdinhos ultimamente não estão tá com sorte. Ó. Tem um verdinho que quebrou, outro caiu no buraco. Agora vamos ver se daí. Vamos ver se esse daí vai passar. Uh, tô com quebrante. Não é possível. Ficar abrindo boca bem na hora do meu react? Não posso, né? Aê! Ah, passou, mais um passou. Mais um like, mais um like. Uh, show quebrante. Misericórdia. Uh, uh. Não posso dormir no meu react. Esse daí, hein? <risos> Gente, daqui a pouco eu tô dormindo no meu react. <risos> ai, o que está acontecendo comigo? Que eu tô abrindo tanta boca assim. Será que é os caminhões que estão muito lentos? <risos> Ou o vídeo tá cansativo? Ou é olho gordo? <risos> ai, ai, ai, vamos lá. Tem um branquinho ali lá atrás, ó. Tá com pisca-alerta ligado. Que isso? Ai ai ai, ele tá indo pelo mesmo caminho que o outro foi, ó. Vai dar merda, vai dar merda. Passou! Passou! Uh, eu adoro quando eles, começam, quando eles cumprem a missão. Eu não tô, não gosto de, de rir da desgraça dos outros, não, tá? <risos> Vamos lá. E o outro tá lá, já ajudaram ele. O caminhão já foi erguido aí. E já tiraram as coisas de dentro do caminhão para ficar mais leve Agora eu acho que ele que Ele vai conseguir seguir viagem uh, Que peste de sono é essa? Nossa senhora uh. Me dá um café aí gente Me dá um café aí O negócio tá feio, tá bravo aqui O que, que será que vai acontecer? Hein? Ah, vem outro caminhão ali. Pô, gente, coloca umas pedras nesse buraco aí. Esses buracos aí tá complicados. Os caminhões vão, vão virar aí de novo, gente. É só colocar umas pedrinhas ali. Concordam comigo? Coloca umas pedrinhas nos buracos e já era. Fica bom. Já melhora bastante. Ninguém faz nada. Ninguém reclama, ninguém faz nada. Tem que pedir a prefeitura para poder tampar esses buracos aí. Senão fica difícil o negócio. Também os caminhões pesados como esses aí, ó. forma buraco na pista, né? Todo dia, imagina, todo dia e toda hora. Acho que não é nem por hora, é por minuto que passa caminhões pesados aí, ó. Acaba com a, com a via, né? Acaba com a com as ruas, com as avenidas, com as rodovias já é ruim e aí passa caminhão pesado desse jeito o dia todo aí complica mais ainda eu acho que eles têm que melhorar essas estradas urgente, urgente senão vai continuar acontecendo acidentes aí E os caras passam com o caminhão cheio porque eles precisam, né? Eles são obrigados a carregar isso aí. Senão acho que eles não ganham a diária deles, né? Ó, lá vem um ali todo troncho, todo capengando, tá capengando. Vai, motoqueiro, sai daí, que vai que esse caminhão vira pro teu lado aí. É complicado, é muito arriscado, eles arriscam muito. Motoristas insanos. Ah, insano tô, insana tô eu aqui, abrindo a boca no meio do meu react Não sei o que aconteceu, acho que é quebrante isso Um pouco sono não Vamos lá <risos> Se estiver gostando do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal, aperte o sininho, não esqueça porque senão vocês vão perder os, próprios, os próximos React que vem chegando aí Da Regina News React Passou, passou uh! Aí vem vindo uma moto ali É uma moto? Ou é uma charrete? uma moto Olha o tanto de madeira Passou do limite, cara Passou do limite, assim não dá Perigoso pra tu, cara Aí, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó o caminhão tá indo pro lado. Ó. Esses caras são doidos, gente. Bom, conseguiu passar, finalmente. Todos estão conseguindo passar aí. E... Aí sim, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e eu volto no próximo vídeo com mais react para vocês. Obrigada, beijo, tchau, gente.